O GP da Rússia foi dramático e inacreditável. Lando Norris foi a grande estrela da prova deste domingo e merecia muito ter vencido em Sochi. Só que a chuva voltou a aprontar das suas no fim de semana e mudou toda a história da etapa. O piloto da McLaren assumiu o risco de seguir na pista com pneus slick, só que o temporal apertou de vez. Lewis Hamilton, que voltas antes parou para trocar os pneus intermediários, foi quem se deu bem e conquistou a vitória 100 na história da Fórmula 1. 26 de setembro de 2021, um dia para os livros. Hamilton escreveu novamente sua página na biografia da Fórmula 1, mas em termos de campeonato. Pode-se dizer que Max Verstappen foi o grande vencedor do fim de semana. O holandês largou no último lugar, mas fez mais uma corrida notável. Ganhou muitas posições e também se deu bem no molhado para arrancar um heróico segundo lugar. Carlos Sainz, com a Ferrari, largou em segundo e fechou o pódio na Rússia. Daniel Ricardo, com a McLaren, conquistou o quarto lugar, seguido por Walter Bottas, outro que acertou com a estratégia e terminou em quinto após iniciar a prova em 17 sétimo e passar muito tempo longe dos pontos. Fernando Alonso, que chegou a figurar em terceiro nas voltas finais, foi o sexto, enquanto Norris teve de se contentar com o sétimo lugar. Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, foi o oitavo, à frente de Sérgio Pérez, outro piloto que fez corrida honesta, mas perdeu tudo que conquistou com a chuva no fim. E George Russell marcou mais um ponto com o décimo lugar neste domingo. Saiba como foi, em detalhes, o GP da Rússia de Fórmula 1. A 15ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 largou com a perspectiva de caos, com a chuva que rondava o Mar Negro que banha a litorânea Sot, Para Lewis Hamilton, era a chance de ouro para aproveitar a punição imposta a Max Verstappen, vencer e voltar à ponta do campeonato, mas o britânico tinha outros grandes concorrentes pela frente, sobretudo o pole Lando Norris. Quem assumiu a liderança na largada foi Carlos Sainz, que pegou o vácuo de Norris no trecho antes da curva 1 e colocou a Ferrari na frente, depois de andar lado a lado também com George Russell. Lance Stroll largou muito bem, ganhou três posições indo ao quarto lugar. Hamilton, ao contrário, largou mal demais e despencou de quarto para sétimo. Ainda na primeira volta, Fernando Alonso cortou o caminho entre as curvas 1 e 2 e chegou a voltar para a pista em quarto antes de devolver posições. No fim do grid, Charles Leclerc, que largou em 19º, foi brilhante e conquistou nada menos que 7 posições. Valtteri Bottas passou em 15º na primeira volta, seguido por Nicolas Latifi e Max Verstappen. Enquanto a luta pela vitória se desenhava com Sainz na frente, Norris em segundo e Russell em terceiro, além de Stroll em quarto, lá atrás Verstappen fez a ultrapassagem em cima de Latifi e começou a perseguição a Bottas. Com ritmo muito melhor, Verstappen fez ruir a estratégia esdrúxula da Mercedes ao fazer Bottas largar no fim do grid para marcar o holandês. Max sequer tomou o conhecimento e fez a ultrapassagem na Volta 7. Lá na frente, Norris atacava Sainz e tinha bem mais ritmo que o ex-companheiro de equipe. Uma linda briga pela liderança entre Ferrari e McLaren. Há muito tempo, a Fórmula 1 não via uma cena dessas. No pelotão do meio, Leclerc lutava com Sebastian Vettel pelo décimo lugar, mas Verstappen também estava ali muito próximo depois de ter passado Pierre Gasly. Por muito, mas muito pouco, o Monegasco não acertou o carro de Max em disputa por posição. O holandês mostrou preocupação com a asa dianteira, que estava toda ok. No fim das contas, Verstappen passou Leclerc e ganhou mais uma posição, enquanto Bottas seguia empacado em 15º. Tudo mudou de novo na volta 13. Lando Norris aproveitou o trecho de reta, acionou a asa móvel e sequer tomou o conhecimento de Sainz para assumir a liderança da corrida. Naquele momento, a Williams chamou Russell para fazer o primeiro pit stop, enquanto Verstappen passou o Vettel para entrar de vez na zona de pontuação. Depois que Sainz fez o pit stop com a Ferrari a colocar pneus duros, a McLaren voltou a emendar 1-2 na Fórmula 1. Norris era o primeiro, Ricardo o segundo. Hamilton acompanhava de perto o carro do australiano, enquanto Sérgio Pérez vinha mais atrás. Max Verstappen, com pneus duros e grande performance, já era o sexto colocado. Sainz voltou à pista em 11 º o espanhol, por sua vez, estava logo atrás de Bottas. Cada vez melhor e com os pneus entregando ótimo rendimento, Verstappen não apenas encostou no pelotão que tinha Hamilton, Pérez e Alonso, como se aproximou muito do grande rival na luta pelo título, a ponto de a Mercedes avisar o heptacampeão que estava preparada para executar o Undercut. Em primeiro, Norris abria a grande vantagem na frente, mesmo com pneus médios bastante usados. A McLaren chamou Ricardo para pitstop na volta 21, mas a parada foi desastrosa para o australiano, que perdeu muito tempo e ficou sem qualquer chance realista de buscar um lugar no pódio. O vencedor do GP da Itália voltou em 14 atrás até de Esteban Ocon. A parada de Ricardo fez Hamilton terapista livre à frente. O heptacampeão aproveitou a chance, acelerou e abriu dois segundos para Pérez e mais de cinco para Verstappen, que reclamava de um problema. Não consigo virar o carro. O holandês indagava a Red Bull sobre a chance de chamá-lo antes para o pitstop, mas a equipe temia pela possibilidade de colocá-lo no meio do tráfego. Hamilton e Verstappen pararam na mesma volta, 27. Lewis de médios para duros nos pneus, Max de duros para médios. O britânico conseguiu voltar à frente de Ricardo, mas o piloto da Red Bull regressou para a pista só em décimo segundo, atrás também de Russell. O dono do carro 33 logo superou a Williams de George para subir uma posição. Um dos momentos decisivos aconteceu na volta 29. A McLaren chamou Norris para seu pit stop e, daquela vez, não errou. Pérez então assumiu a liderança de forma provisória, com Fernando Alonso em segundo e Leclerc em terceiro. Lando voltou em quarto, sendo o primeiro dentre os pilotos que já tinham trocado pneus. E Sainz estava à frente de Hamilton. No giro seguinte, Lewis passou a Ferrari do espanhol sem dificuldades, e Toto Wolff disse via rádio, você pode ganhar esta corrida. Com pista livre pela frente, depois de passar Pierre Gasly também, que ainda não tinha parado, diga-se, Hamilton passou a ser grande ameaça a Norris na luta pela vitória. A cada volta o piloto da Mercedes se aproximava ainda mais do prodígio britânico. Lando teve de lutar para abrir caminho e conseguiu um respiro depois que passou a Ferrari de Leclerc, ainda com um pit stop pendente. Norris assumiu novamente a liderança quando na volta 37 Pérez e Alonso entraram no pit lane para as respectivas paradas. A diferença de Lando para Hamilton era de apenas 2 segundos,8. Era a grande disputa pela vitória na Rússia, com o Lewis acelerando ao limite para triunfar pela centésima vez na Fórmula 1. Outra cena que chamou a atenção aconteceu na volta 37, quando Fernando Alonso passou Verstappen sem maiores dificuldades para subir à sexta colocação. Norris e Hamilton lutavam pela vitória, Sainz corria bem mais atrás em terceiro e Ricardo se defendia dos ataques de Pérez e ainda sustentava o quarto lugar. Alonso era outro que fazia grande corrida e aparecia em sexto, segurando no braço a Red Bull de Verstappen, além de Stroll, Leclerc e Russell, que completavam a lista dos dez primeiros com onze voltas para o fim. E a chuva, que estava ali à espreita no Mar Negro, pronta para dar as caras, apareceu timidamente e, minutos depois, deu o tom no fim da corrida e tornou a batalha pela vitória ainda mais imprevisível. Com a pista bem mais úmida e traiçoeira, Norris chegou a escapar quase à frente de Hamilton, mas conseguiu se manter na liderança. Era muito, muito valente o piloto da McLaren, que lutava como um leão pela sua primeira vitória. Pérez, por sua vez, superava Sainz para subir para terceiro. O fim do GP da Rússia foi dramático. Lance Stroll bateu de leve no carro de Sebastian Vettel. Hamilton ignorou o chamado da Mercedes para ir aos boxes colocar pneus intermediários, e Norris também seguiu na pista. A maior parte dos pilotos optou pelo pitstop de última hora, mas os dois líderes continuavam na pista. Na volta 50 de 53, Hamilton arriscou tudo ao fazer a parada para trocar os pneus, enquanto Norris se manteve na pista mesmo com os pneus de pista seca. Alonso passou Pérez e assumiu o terceiro lugar de forma impressionante em Sochi. Só que a chuva apertou demais e acabou com a estratégia de Norris, que teve de dar adeus à vitória depois de rodar no setor intermediário da pista russa. Hamilton fez valer o risco e assumiu a liderança da corrida com duas voltas para o fim. Daí em diante, o heptacampeão seguiu em frente para novamente fazer história no Mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, por sua vez, foi quem conquistou o resultado mais notável ao terminar em segundo depois de ter largado em último. Sainz completou o pódio, enquanto o grande piloto do dia, Norris,